Salve, salve, rapaziada, amigo ligado no canal aqui no blog Avante Futebol do, do blogspot.com.br e também do Brasil. Vamos dar aí para falar um pouco sobre o Borussia Dortmund que se prepara para a nova temporada que está por começar. Depois que nós tivemos aí a pausa para a Copa do Mundo, os clubes voltam às suas rotinas em busca de tentar os títulos da temporada que são importantes. Aí para a situação de cada clube em cada liga. E não por isso a Dortmund não é diferente O Dortmund precisa voltar a ganhar a Bundesliga que, é que não ganha? Desde o B, é morado Conseguido lá né, em 2012 2013 E então A, a situação agora né, é, Evidentemente né, Ela passa por alguma reformulação E Já começou logo de cara Quando nós tivemos a saída do Peter Stroker Que já era um tanto quanto um aguardada por muita gente Para a chegada do Lúcio do Sampaio E o Lúcio Sampaio já conseguiu ter Alguns jogadores que estão che que Chegaram né, para esse Dino do Lúcio Como no caso Do goleiro Ritz Ele que estava no Ausbro Que estava fazendo um recentíssimo trabalho Na, na equipe do, do, do Ausbro Foi contratado Na teoria para ser o goleiro reserva que o vale Félia vai se aposentar quer né, dizer que aposentou se né, aposentou como, como goleiro, jogador de, de futebol como goleiro e aí trouxeram o hit ah, a todo mundo achando né, na maioria das pessoas que você conversa em relação ao Borussia Dortmund, tanto aqui quanto lá todos apostavam que o Burke, quando voltasse à Copa do Mundo poderia ser o titular o titular dessa equipe, mas pelo que o Ritz apresentou-se Um amistoso contra o Vieira É um candidato sério Até subir a titularidade Da equipe Arre negra Outros jogadores que vieram O Diallo, de, de 22 anos de idade Jogador que uh, Estava uh, No Mais Veio, uh, jogador jovem uma, Dizem que tem uma personalidade Muito grande né, Até ter sido capitão da seleção de base Do Sub-21 da França Então esse é um ponto muito importante E isso pode ser levado em consideração Outro jogador importante também Que veio, mas por empréstimo É o Marroquino Nakimi O Real Madrid Emprestou o Borussia Dortmund Por duas temporadas É um lateral que pode jogar Tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda Pode fazer uma grande sombra Principalmente ao Ultrapassar no Schmelser e não vem sendo aqueles uh, um chinelos de rumo dos carnavares. Isso ficou bem claro até, né? inclusive, no Amistoso Souza contra o Alstabiana. E já a temporada passada, quando eu fiz atuações ridículas, né? vamos dizer, patéticas. Com a, a camisa olhe negra. E o me chega para, não só crescer como jogador, mas também quem sabe, para se firmar. Como titular em alguma das duas laterais, Até porque o Pitjack também está velho né? Não é nenhum garoto E o Guerreiro a gente não sabe O que, que vai acontecer, se ele vai ficar Ou se ele vai ser vendido Para o PSG Além disso O Tottenham trouxe o Derenen Jogador do Verne, que era do Werner Bremen Este último É o único dos jogadores que estiveram Na Copa do Mundo Que não se apresentou ainda ao elenco Negro, que está continuando nas suas férias, uh, não vai se apresentar a, aos Estados Unidos para esse torneio da International Champions Cup, que vai começar no Rio de, de Pré-Temporada, na sexta-feira, em que o Dottom vai fazer três jogos amistosos lá nos Estados Unidos, e contra o Manchester City na sexta-feira, no domingo, às 10 da noite, às 5 da noite, lá de Brasília, com transmissão do, da Record News e do Fox e, e depois no, no domingo Também com transmissão da Record E do, School, e do Fox Sports Às 5 da tarde Lá de Brasília contra o Liverpool E depois na, na, no meio da outra semana Da semana que vem Vai pegar o Benfica né, esses três jogos aí Que vão ser um em Chicago Um em Pittsburgh No estádio do Pittsburgh Steelers Da NFL E e o outro, não sala de pertinho ali de Washington né? Então, o Dortmund vai, pegar, vai tentar, além da marca Da de, de expandir o clube perante o mundo né? uh, Principalmente com o aí, né que não foi a copa do mundo Mas é o jogador que teve Espetacular, cresceu muito E que precisa fazer uma temporada decente nessa temporada Agora é. Ah, os jogadores que jogaram a Copa do Mundo né, o Pitzek o Royce e o, o Akanji já se reapresentaram com o elenco inclusive nesta quarta-feira, amanhã o Dortmund vai viajar aos Estados Unidos para fazer dois treinamentos na quinta-feira lá no, nos States e aí depois na sexta-feira Vai fazer esse amistoso contra o Manchester City, uh, que, não, que não terá aí alguns jogadores brasileiros que jogaram a Copa do Mundo, né? Como o caso do Fernandinho, né? E do. E do Everson, né? E do Gabriel Jesus. Uh, mas vai ter um time com alguns jogadores importantes, né? Não vai ter o Alveiro também, né? Outros jogadores também que não vai. que não vai jogar. Mas, de qualquer forma, é um Dodô que inicia um novo ciclo com o seu novo treinador. Uh, é óbvio que precisa ter uma reformulação, uma renovação. E, então, isso também faz uma diferença muito grande. Se a gente vai olhar a médio e longo prazo. E tudo isso vai. Hum, não sei se. Uh, vai afetar muito no, no começo do trabalho, né? Acho que o Dalton precisa de um banco um pouco melhor. É, para jogadores que possam entrar durante o jogo que possam manter um nível técnico lá em cima do elenco isso falta muito há uma possibilidade do jogador ser emprestado mas acho muito pouco provável ah, até porque ele só viria só em casa se viesse um outro zagueiro talvez o Mina mas acho também muito pouco provável que o Barcelona não vai vir, não vai ceder para o rival de Champions League né eles acham que o Barcelona vai vai vai ceder o Mina Que fez a copa do mundo Que fez Para o rival Negro negros campeões não, não, não é assim que Que a coisa é anda né? Mas De qualquer forma Eu acho que o Borussia Dortmund tem uma condição Que pode tentar brigar pelo título da temporada Mas vai ter que fazer Com que o grupo entenda essa ideia E jogue com muita muito inteligência e até com a sua filosofia né? A sua filosofia de Um jogo é, Mais rápido Um jogo com um toque de bola mais envolvente um, que possa fazer realmente Com que esse time cresça Até aí o Sancho que tem tudo para evoluir Um garoto inglês que A cada, a cada passo Que a gente vê a gente É notório um crescimento desse moleque Que fez o final de temporada Excepcional, né? cresceu muito, uh, jogando muita bola realmente, mostrando uma personalidade muito grande. E vamos ver o que, que vai acontecer agora. E eu já peço para vocês aí nos comentários a sua expectativa, quais são as suas projeções para esse Borussia Dortmund, até porque é, o Dortmund vai disputar a Liga de Campeões da Europa na fase de grupos, em que se classificou Neves Ciras Elvas e, principalmente, a Bundesliga, né? E a Copa da Alemanha, que são os outros dois torneios aí Que dá para ganhar, mas a Bundesliga também seja uma questão de importância muito grande Mas a Champions, League, a Champions League não ganha desde 1997, né? Ou seja, há 21 anos Não é pouca coisa, né? É o tempo que está sentindo na Champions League E aí a gente vai ver o que, que vai acontecer acima de tudo Agora, é bom que se diga Que é uma temporada Extremamente importante Porque vai ser uma temporada Com um tempo muito curto De preparação do causa da Copa do Mundo é, Que nós tivemos Da Copa do Mundo recém encerrada E isso pode fazer uma importância muito grande Para o processo Desse time para temporada, principalmente esses jogadores que estão de férias e que vão pegar o final aí da pré-temporada para entrar no brilho dos olhos aí dos, dos técnicos, né? Principalmente o Luciano Fábio que chega aí para tentar colocar no patamar lá em cima. Tá legal? Um abraço para vocês aí e até mais.